Então, essa vai ser a demonstração dos comandos simples Do adestramento Olha lá Ela está lá na, no portão, certo? Pretinha? Psh, psh. Vem, nega Bonita, pai! Que linda, pai! Psh. Senta Muito bem, bonitinha Muito bem, bonitinha Deita muito bem, bonitinha. Sem forcador, sem guia. Só na base do carinho. Olha o rabinho balançando. Assim, que ela é feliz, que ela tá feliz com o adestramento. Ó, junto. Uhum. Junto. Ó, na hora que eu parar, ela vai sentar. Ó lá. Ó. Vou andar mais um pouquinho, ó. Ó, ó parei. Olha lá. Muito bem, aqui, ó. Vem, vem, pretinha. Ó. Vem, ó Parei, olha lá Ela já vai ficar quietinha ou sentada ou deitada E é assim que ela vai ganhar carinho, é assim que ela gosta É assim que ela vai aprender E é assim que seu conzinho também vai aprender Sem grito, sem briga Ó, junto De novo, ó Parei, olha lá, ó. ela já vai sentar Ó, deita Ó, uma vez só que fala sem enforcador, sem nada Só na base do carinho Essa é uma demonstração É uma demonstração do adestramento sem castigo Sem grito Sem exaltar a voz Só na paciência, conversando com seu cão E você vai aprender a adestrá-lo e deixá-lo dessa forma ó. Junto, ó Agora tem outros comandos também que a gente faz Olha lá, ela já deitou, senta porque ela sabe que vai ganhar carinho. Olha o rabinho balançando. Olha. Então é assim. Muito obrigado.